Nossa Senhora. Agora é tarde. Ah, a menina tá. O sangue no olho. Mistura de doutor Octopus. Nossa. Fala, player! Beleza, Will? Aqui você está no canal City Games. Hoje a gente chega no último episódio de Spider-Man Miles Morales no PlayStation 5. Primeiro jogo, praticamente, que a gente vai fechar juntos aqui no PlayStation 5. Espero que seja o primeiro de muitos. A gente está aqui com 52% porque a gente não fez nenhuma missão secundária, a gente não fez os desafios, não coletou os itens, não fez tudo aquilo que geralmente a gente faz. Eu gosto de fazer. Então vamos lá, player. Lembrando, estou jogando no PlayStation 5, no nível espetacular, que é o nível mais difícil, e a gente já tá chegando no final do jogo, tá? A gente deve ter aí, talvez umas 3 a 4 horas de jogo, beleza? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, ajuda a gente a trazer mais conteúdo bacana pra vocês aqui, tá bom? Uh, então vamos lá, o que que está faltando? Oi, gente. Esta é sua última chance de aprimorar equipamentos e habilidades antes do fim da história. Pronto para continuar? Ainda não. Sabe por quê? Porque vamos ver o que a gente tem para. Essa menina fala demais. Vamos lá. Habilidades. Vamos ver que a gente. A gente tem uma habilidade só, né? Então. Finalização, geram 40% de barra venal. Boa. Isso aqui, pressione um enquanto camuflado para ativar uma luz ofuscante que revela sua posição. Eu sei que vocês estão com medo. Que revela... Eu vou desabilitar essa menina, de velho. Como Eu sei que nós somos fortes. Oh, caramba o, isso? o conselho de hoje é manter os entes queridos próximos. Tá bom, Tchau, tá bom. Amigos. Segura L1 em 1 para derrubar inimigos que você Boa sorte. encasulou, fazendo os cair no chão e prender inimigos próximos com Teia. Ah, tá. Pressione enquanto isso aqui eu já li. Vou colocar esse aqui. Peraí, tem um aqui, ó. Inimigos atordoados por venus são atirados contra os outros, causando atordoamento. Eu vou pegar esse aqui. Eu acho que a gente já consegue chegar no final ali. Tem bastante coisas, eu vou trazer mais vídeos sobre Spider-Man, mas vai ser muito mais curiosidades, tá, player? A gente não vai... vou trazer curiosidades, né? Talvez ali algum outro troféu. Vamos lá, chegamos no, na parte final. Olha legal isso aqui, hein? Bom, deixa eu selecionar os inimigos Tem mais um ali Um lá Dois lá em cima Aqui tem uma porrada Bom, vamos Tá seguro, então vamos prender Desculpa aí, querido. O cara ficar equilibrado nesse negócio aqui não deve ser mole não, pai. Hora da Beleza. pegar ele grudar ele beleza os snipers são perigosos galera então fechou já era já era mané Sim, mano, você tá louco? Pra mim, a gente teria dado o fundo todos, os manifestantes e na roxa. É hum, hum, hum. Manny, tá tudo bem aí? Manny? Droga! Alguém tem que ir até lá! Droga! Tá difícil aquilo ali, Viu? Não, ninguém viu. Nada. Não é seu dia de sorte. Foi mal. Beleza. Tem mais dois ali. Não sei como ele não tá me vendo, velho. Eu tô bem. Cala a Deixa eu ver o que eu consigo usar aqui. Não consigo usar nada. Não temos tem. Oh caraca, para me ver. Caraca, velho. Você tá doido, bicho. Caraca, velho. Cuidado agora. Que um dano aqui eu tô ferrado. Cuidado dos snipers ali. Que eu tenho que pegar os snipers, cara. Os snipers são os piores. E eu vacilei ali na realidade, né? Uh... Bom, tem até algumas coisinhas que dá para usar aqui. Beleza. Hora da siesta. Opa, oh, Spider, gruda em algum lugar aí, cara. Beleza. A gente tem mais ali. Beleza. Puxa. Segura aí. A gente tem mais uma galera ali, ó. Pessoal, o Spider-Man está aqui! O Spider-Man tá aqui? droga Eu vou procurar ele! O que foi isso? Quem tá olhando pra ele? Não teve jeito galera, não teve jeito, tentei Mas vou tentar Acabar com os snipers já Já era? Agora foi fácil. Vamos ver que segurança eles têm. Vamos ver que segurança eles têm, malandro. A mesma barreira que tava no dia anterior. drenar os geradores. Naqueles barracões que estão trancados e sem energia. É tipo um quebra-cabeça é um aqui. Tipo aquele móvel giratório gigante. Deixa eu ver. Será que eu tenho que. Aqui... Então, acho que eu tenho que fazer o negócio girar. Vamos ver se é isso. ativos os geradores, tá? Então aqui a gente tem que fazer As um teias não Vou usar a teia para ligar os pontos no móvel e conduzir a eletricidade. A teia só precisa alcançar. Tá. o próximo. Agora acho que esse vai. Fechou. Foi. Beleza. e condutora. Beleza. Um Qual é o próximo? Um já era. Agora é esse aqui que com certeza não é essa, né? Tem que ficar atrás disso. Cara, eu só consigo, eu não consigo puxar mais elas. Eu não consigo ficar ali porque tá. eu não consigo puxar mais? É, isso aqui não vai dar Um aqui. Beleza, esse aqui vai. Melhor fazer uma ligação em cascata até esse ponto. Vou ligar esse outro aqui eu Tenho que conseguir puxar de volta né? que eu não consigo mais puxar? Cadê o próximo? Beleza. Ah, isso vai funcionar. Agora só tá faltando mais um que é.. Aquele lá tá ligado, aquele tá ligado, aquele tá ligado. Só um, dois, três. Ué, e esse aqui? Ae, usa a cabeça, mano. Poxa, agora já full, hein? Acho que só falta um. Ué, ele é muito otimista, né, velho? queridão demora mais foi eu sinceramente achei que o jogo seria mais curto mais longo né pronto cadê cadê cadê cadê cadê cadê mostra tava depois do corredor. Bora, bora Spidey. O que, que tem Coisas aqui? Bom, vamos ver se a gente consegue melhorar alguma coisa. Ela acho... deve estar tá mais para dentro. Cadê ela? A gente tem que acabar com isso. Você e eu. Ela deve estar com o nosso projeto no final do corredor, cara. Mas já é o final mesmo, né? Pra valer o museu que eles foram, né? Só ele deve estar lembrando. Quero ver nosso projeto Enquanto a gente ainda <risos> é jovem Tô indo, tô indo Voltando no tempo Aí, onde puseram o nosso? Tem o um mapa do museu no celular Nosso projeto tá na mostra especial na cobertura Quero ver nosso nome na plaquinha Tipo cientistas de verdade Hoje é no centro de ciências da Oscorp Amanhã nos maiores museus do mundo É um aquário. Desde a metade do século XX, cientistas imaginam habitações humanas sob o oceano. A olhar Eu general, vou chamar aquele de Howard. Dá um nome pra uh... algum. Ah, Leviathan. Uhum. Adorei. A Terra é mais. Você imagina. 95% dos oceanos do planeta ainda não foram explorados. E pode ser a nova fronteira da habitação humana. É esquisito pensar que a gente sabe tão pouco sobre o nosso planeta. É, vou ter que explorar um pouquinho aqui. O cultivo comercial e industrial de algas já é usado em diversos produtos, de corantes a produtos farmacêuticos. Que gosto as algas têm! Igual é. ah, couve! Odeio couve! Este traje de mergulho foi um dos primeiros desenvolvidos no começo do século 18 O primeiro traje à prova de pressão foi criado para o resgate de naufrágios. Hoje, as trajes assim são usados por resgatadores, cientistas e exploradores. Será que eu posso experimentar? Eu ia amar você tentando né? Cara, Bom tá Deus, lembrando acha pode que ele achou fãs parte 2, né? Ah, Quando ela vai pro ah, museu lá. Sério, o salto do seu era ainda mais alto que o do meu. Com a joia é e a Olha lá o elevador. Dá tempo de olhar por aí primeiro. Cena. Não se vier do espaço vamos ver Estão aqui. com os ingressos para a mostra? Ah, uh, o nosso projeto está em exibição Não achei que a gente ia precisar de ingresso. Precisam e esgotaram Não vão poder subir Como assim, velho? Tá bom, valeu hum. Temos que dar um jeito de entrar. Ela disse que não tem mais ingressos que Sim, mas está vindo aquela porta? O corredor atrás dela leva até o elevador Não vamos Vamos sim. Vão desmontar a amostra amanhã e a gente nunca vai ver. Tá fechada. Eu reconheço esse tipo de trava. Se botar uma luz nela, ela abre. As lanternas dos celulares funcionariam, mas não chegam lá. Elas vão se a gente conseguir passar algo que reflita sob a porta. Uma coisa refletiva. Seria bom achar uma coisa mutável. Mutável. Ou seja, aqui muda de forma? Hum, olha só que vocabulário chique Para. Hum. Vamos achar alguma coisa aqui E pior que ele vai dar missão Um lugar onde a gente vai achar Depois que a gente explorar um pouco aqui É tipo uma comunidade em Marte Não vai Precisamos em de uma então. coisa refletiva e A aqui, da porta e mexer Liga com memória de forma. Operação Big Eu posso Hero? Botar ela no aplicativo do museu. Que coisa doida. É isso. Pega. Não deixa ninguém ver. Peguei. Vamos. Parece o Big... Oba, Operação é, Big irmão. Hero. Tranquilo. Oh! Falta alguma coisa refletiva. O Parker e o Dr. Octopus. Olha como as ferramentas externas interagem direto com o computador do módulo de comando. Podemos recriar a ideia, mas com uma interface neural. Ah, ia sobrecarregar a energia central. Não se a gente integrasse pela malha toda uhum. de vários pontos de entrada. Hum. E você acha que consegue? Com tempo e café suficientes? Com certeza. Uhum. É animal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que só tá. Essa outra parte aqui. Aqui, ó. Olha! Espelhos solares. E grudam atrás. Uhum. Opa. Vamos lá, vamos lá. Oscorp. Tô com a luz. Me avisa quando o adesivo estiver apontado pro sensor e eu acendo. Ninguém tá olhando ainda. Vamos rápido. Ninguém tá olhando ainda. Vamos lá usar lanterna. Hum é outra coisa. Agora foi. Não. Vamos de novo. Não exatamente. Não. É esse aqui, pô. Girar. Foi, não foi. Ah, tá ali a trava. Foi, deu certo! Nossa, achei Sim. que a trava Nosso tava. ali no, na maçaneta, velho. Difícil. Ele vai ver algum traje diferente Demais. aí. Eu vou sentir falta de fazer essas coisas com você. Do que você tá falando? De... Esqueceu que você vai para Brooklyn Vision semana que vem, eu não? Eu não vou para outro planeta. A gente ainda vai se ver. Você vai estar ocupado? Não tanto assim. Eu vou arrumar tempo pra gente. Sério? Tá. Ai, ah, isso tá meloso demais. Vem, vamos lá pra cima. A menina vai ver lá. Oi. oi, senhor Davis. A tá Fino mandou um oi. Estão se divertindo? Não esqueçam de tirar uma foto do seu projeto. Ai, não é nada demais. É demais, sim. Tá bom, tá bom. A gente tira a foto. Te amo, pai. Tchau. É aqui. Nosso projeto tá no fundo. Será que conectaram o nosso conversor? Sim, senão não adianta nada. E precisa alimentar com biomassa. Talvez prender uma lixeira. Uma das maiores conquistas da humanidade veio do programa espacial Apollo. Animal, cara. O módulo lunar do Projeto Apollo. Oi. Cara, eu fui... Eu tive a felicidade de conhecer a NASA, cara. E é exatamente assim. Animal. Motor propulsor. O pessoal deve ter se inspirado lá. Pra fazer isso. Este motor usado no programa espacial Apollo é uma das invenções mais potentes que uso combustível líquido. Ah, a luta de que é combustível líquido de propulsor único mais potente já feito. Eu queria tanto a construir a uma coisa assim. A exploração do espaço. Vamos embora? Ah, Ainda não. Eu não disse bem. Nosso projeto. Ah, o projeto é. Oh, oh, oh! Olha! Dá uma olhada nisso cientistas premiados de verdade. Não fazia ideia que ia estar na Mostra especial. Tem que ter ingresso. Como você entrou? É, comprei o um ingresso. Como vocês entraram? Não interessa. <risos> oh, junta aí. Bora da foto. Você tem que aparecer também. Você ajudou a fazer funcionar. Tá bom, tá bom, tá, tá, tá. Chega pra lá. Beleza? Diga o genes. Eu não vou falar isso. Meu, é, doutor. Caraca. Chegou para arregaçar mesmo. Hein? Você tem que saber. Eu cansei de ouvir você. partilhar. caraca. Tem que acabar com o grandão primeiro. Eu tenho que falar para ela o que vai acontecer com o reator. Ixi. O cara desviou a Caraca, mano Caraca Tá chato isso aí. chat velho caraca velho tem que acabar com o grandão primeiro não tem jeito Malandro! Complicado, hein? Tá complicado. Precisa do poder do Venom lá. Beleza. Poder não, não era pra. Ah, tá difícil, hein? Tá difícil, pai. As vias saindo do hall estão bloqueadas. Onde está? Perto da sua casa. Vindo achar a briga. Vai para a do hotel. Daqui a pouco eu tô lá. Vamos proteger todo mundo enquanto pudermos. Eu vou dar um jeito neles antes de voltar pro hall. <risos> beleza. <risos> E agora, grandão? Nossa. Beleza. O grande é mais difícil. Tá bom, né? Aí, cuidado! Vai beber daqui! Fica quietinho aí, querido. Achei que a gente não ia voltar mais pra cidade. Genki, fala comigo! Como tá indo a evacuação? Mal! O Caloxon e o Underground estão por todo lado, parece uma zona de guerra! Você tá protegido? E a minha mãe? A gente tá no Do céu! 12 pessoas, mas estamos aqui... Tá cortando! Onde vocês estão? Genki! Meu, se se ele tá. No meio, eu tô a caminho. Aguenta firme, cara. Por favor. Quem falar que está igual ao primeiro Spider-Man, está bem diferente, né? Ele está bem mais dinâmico na realidade, né? O primeiro spider é muito bom, mas ele é muito mais cadenciado, muito mais... Menos frenético, né? Vamos dizer assim. Chegamos. Genki. Tá me ouvindo? Genki. Uma nevasca pra variar. Obrigado a vocês dois aí. Que isso, cara? Tirou um misso em mim. O comércio ainda não foi afetado. Mas não vai ficar nova só. Ei, feio! Tá parecendo um golpe na cidade. Peguei o cara do escudo. Mais uma na fuça. Caraca, tava tá com a boca barra cheia, velho. Cheia, cheia. Brincadeira, velho. Não, escutou onde eu tô. Nossa! Caraca, velho. O negócio tá frenético, não sei como vou passar disso, mano. Cara, vou ter que tentar imobilizar todo mundo, velho. Prangão. <risos> Beleza. Mais um mobilizado. Vou ter que. E o telhado. Trago ele pro chão. coming Eu virou botão City, bagulho. Nossa, velho, meu querido. Nossa, a minha, a minha, a minha. Que o bem. Vai, Nossa, o cara jogou. O cara jogou escudo, só escudo só. Caraca, mano. Ainda estão voltando lá embaixo. Nossa, velho, cara. caramba! Caramba! Tem que pegar os mais praquinhos, Cara, tá difícil. Tá difícil, vamos lá. Ah, da, da, da, da. Bom, deixa eu pegar esse aqui. o cara joga o escudo é uma só vem pra cá você deixa eu ver se consigo fazer um stealth não tem nada não tem tá velho Eu não consigo desviar disso, velho. Caraca, ladrão! Ah, tá ligado, mano. O cara tava. tava no meio de um combo, velho. Os telhados estão livres, mas a rua não. Vem pra cá, bebê, vem. Tem que deixar os caras ocupados lá com isso. Esses caras aqui que me atrapalham. Caramba, ele acertou tudo. Aí, filho, toma ah, tá. Tem certeza? E agora? Você não vai Fica aí grudadinho, querido. Beleza, já era. Meu, que bagunça, meu. virou Gotham Quem aqui? Quem que Onde você está? Vocês conseguem fugir? Quem é? Alguém aí? Gente! Gente! Escutem! Temos que sair daqui Mas só consigo carregar alguns Ai, Ela já começou Ih, caraca. Spider-Man avistado. Crem fora daqui, moleque! Até que ganha fazer alguma coisa, né, mano? Você tem coisa mais importante pra você. Ele tem razão. Vá. Nós tiramos as pessoas. Eu volto. É, já faz uma um propaganda para eleição. Senhora, agora é tarde. Oh, a menina tá. o sangue no olho. Mistura de do doutor octopus, nossa. pegando leve. Eu te, eu te avisei. Tava pegando leve. Não vou te deixar fazer isso. Você não vai... Ô oh, louco! Por que você não me escuta? O Greg não ia conseguir mudar o reator, ele não é tão esperto. É esperto sim, deixa eu parar isso. Você devia ter ficado na sua. Caraca, ela é muito difícil, velho. Você tá louca. Você não viu o que o reator tá fazendo? Olha isso! Caramba, mano! Caraca! Não, tá destruindo o barato. vai levar o Harley junto! O que O eu fiz os cálculos! Uma cadeirinha! Por que você não me escuta? O Kruger não ia conseguir! Ele não é tão esperto É esperto sim, deixa eu parar isso Você ainda não cansou? A fim que eu conheci queria proteger as pessoas e não punir elas É a mesma coisa Caramba nossa, velho, não consigo desviar dela Você tá louco? Por favor, Nina, eu tô falando a verdade Você devia ter ficado na sua Você devia ter ficado na sua, moleque Caraca, tá difícil, mano Você não viu o que o reator tá fazendo? Tá destruindo o plaza Derrubando o monumento do Quaker Nossa, velho Você vai levar o Harlem junto o que difícil? O Krieger? Não podia deixar-se me impedir <risos> Mano, tá muito difícil Tá louco Vê o que o reator tá fazendo? Tá Cara, tem que, plaza. Tem que ser na Caraca Se o plata derreter, vai levar o Harley junto. O que é isso! O Krieger? Eu fiz os cálculos! Eu não quero fazer isso, Pin Então para, vaza Vaza Não Por que você não me escuta? O eu não ia conseguir mudar o reator Ele não é tão esperto É esperto sim, deixa eu parar isso Opa eu queria proteger as pessoas e não punir elas. É a mesma coisa. Caraca. Não podia tentar se impedir. Por que o gol é espetacular, velho? Tá, tá difícil. O tá fazendo? Tá destruindo o Plaza derrubando o monumento do Twitter. Você vai levar o Harlem junto Quem te disse isso? O Krieger? Eu fiz os cálculos! Mano, você tá louca, Mina. Isso é muito forte. O Krieger não ia conseguir mudar o reator, ele não é tão esperto. É esperto, sim. Deixa eu parar! isso? <tos> A Fim que eu conheci queria proteger as pessoas e não punir elas. É a mesma coisa. Por favor, FIN, eu tô falando a verdade. Essa é nova. Eu não devia ter mentido para tá entrar no underground. Nossa, eu desviei, caraca. Mas não dá. Ah, veio de Opa. nova vai Não quero lutar com você. Tô pegando leve. Depois que uh, eu ativar o real. Ô, querida. Maladra. Corre, corre, corre. Vim, olha! O reator ainda tá ficando crítico. Logo não vai ter como parar ele. Não! Eu não vou fugir de novo! Não tava pegando leve com você, Mina. Você era o único que precisava do meu lado. Eu tô do seu lado. Dá pra derrubar o porque que a gente sabe que não pode! Não vai rolar ninguém! A espada tá presa! Fora do vento! Só que eu não tava sem vento! O holograma sério? Né? Você queria me derrotar com isso? Vamos por de gangorra. Ah, olha demais, escutazinha, eu gosto. Nem uma licença eu dizer uma coisa para vocês não se preocuparem. Nossa, ela colocou uma torreta ali. Bem... Nossa, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, Que que é isso, ultra combo? Caraca, mano. Ah, olha, uma desculpazinha que eu gosto. Deem uma licença pra eu dizer uma coisa pra vocês não se preocuparem. A gente vai ficar bem se esse prédio explodir. A gente vai ficar bem se o Harley inteiro explodir. Vocês têm ideia do tipo de seguro que a gente tem? E como vai ficar a nossa situação depois de sermos né? vítimas de uma cidade? Toma, querido. Esqueçam o Roxxon Plaza. Em breve, cidade Roxxon. Até mais, Grêmio. Não. Eu tenho que parar ele. Não assim! Uh, eu achei que você prometeu pro Não ia ter ele. Sentiu isso? A gente tem que parar o reador. É a verdade que você quer? Então lá vai! O Ricky é onde tá. há que você Agora virou a é gente! Não, sério! Você não vai vencer! O Ricky é um irmão pra você! Vai defender quem matou! Caraca! Não, mas eu não posso sacrificar o Harlem para derrubar o Krieger! Eu não tô fazendo isso! Tá, tá sim! Mesmo que você não aceite! Sai fora! Você não morre, não, Mina? Por favor, Vina, eu tô falando a verdade! Essa é essa, nossa! Eu não devia ter mentido pra entrar no underground! Se desse pra eu voltar no tempo, Mas não dá! Caraca! Eu vi o Krieger! A sua mãe o seu filho o Harley! O Só pode ser! Agora já era. Caramba. Caraca, velho. Tem que jogar teia, eu acho. Ah, olha, uma disputazinha, eu gosto. Tem uma licença pra eu dizer uma coisa só pra vocês, não se preocuparem A gente vai ficar bem se esse prédio explodir. A gente vai ficar bem se o Harley inteiro explodir. Vocês têm ideia do tipo de seguro que a gente tem? E como vai ficar a nossa reputação depois de sermos vítimas de um atentado terrorista? Esqueçam o Rockson Plaza. Breve... Nossa Senhora, isso... Rockson. Até mais, Grêmio. Não! Eu tenho que parar ele! Não assim! Eu sei que você prometeu pro Rick, mas ele não ia querer! Não para na migra! Você devia ter ficado na sua. Pô, malandro! Tava indo bem na primeira vez, agora eu fui arregaçado. Ah, olha, uma disputazinha eu gosto.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 Não assim! Eu sei que você prometeu o Rick, mas ele não ia querer! Não fala com ele! Acertei! É verdade que você quer? Let não, não é vai! É o Rick ia odiar que você virou a Timperê! Cala a boca! A Mila é brava demais, velho. Sentiu isso? A gente tem que parar o reator. O bicho é um irmão pra você. Vai defender quem matou? Caramba, velho. Mas eu não posso sacrificar o Harlem para derrubar o Krieger. Eu não tô fazendo isso. Assim, mesmo que você não aceite. Tá, agora é sério. Por favor, Finn, eu tô falando a verdade. Essa é nova. Eu não devia ter mentido pra entrar no underground. Se tivesse que eu voltar no tempo. Mas não dá. Como você se mexe tão rápido? Eu você o vai. Eu sou Spider-Man, mano. Ah, dá licença, velho! O Spider-Man Vix Caramba, ela não morre, não, velho. Eu não volto lugar nenhum, nem você. Eu tenho que desviar deles. Caraca velho Caraca velho Deixa eu ver o que eu consigo colocar aqui Cara, essa quando ela vem direta é difícil de desviar, velho. Você é muito folgada, Mina. Eu tava com o um cheio. Vên, eu sei o que você tá sentindo. Como isso mexe com você? Você não tem como saber. Tenho sim. Não deixa a destruir sua vida. Tenho que desviar dele. Me ajuda! Por favor, me ajuda! Deixa eu impedir o desastre e a gente vai pra casa! Ela Tá destruindo tudo. De fato, me tomei sangue! Eu tinha uma família de novo! Você tem! Eu que me mexer! Eu não posso parar! As armas são rápidas! Eu, minha mãe um e Eu pensei! Eu queria! Por favor, para com isso e vamos para casa! Nem dá pra voltar atrás! Caraca, não consigo desviar, velho. Não podia deixar você me pedir. Hum, malandro! Você tá doido! Atenção, sua tá morte! Ah! Finn, eu sei o que você está sentindo. Como isso mexe com você? É, você não tem como saber. Beleza o que aconteceu, fica parado. Ué, deveria ter. O que eu fiz, velho? Velho, é difícil. Já era. Putz, se eu soubesse que era só quebrar o chip, nossa. Devia estar sendo assim Eu posso resolver Nossa, será que ela vai morrer, velho? Uxe. Nossa, velho, ah. Ah. vai lá, meu, dá um curto circuito. Cara, tá bem feito o jogo, né, velho? Cara, é a parte do trailer, velho. De anúncio, né? Na verdade é um anúncio. Caraca, velho, ele absorveu tudo na né, energia do negócio. Ah, muito bom, hein, meu? Tomou uma lágrima aqui. Ele é tão jovem. Oh. Sai daqui, garoto. A gente se vira. Vocês viram o rosto? Você saiu bem, Spider-Man. Valeu. Quem é ele? Ele, cara, ele é o nosso Spider-Man, troféu conquistado, velho. Pô, Minha Aranha, a próxima vez que sai de férias, fica ao menos tempo fora, né? Peter, quatro, quatro semanas depois. É óbvio que isso é falso. É tudo falso. Estão entendendo? Sabe quem eu sou? Você é dono de vocês. Você é, é, é você dono é. de vocês. Estão me ouvindo? É isso mesmo, galera. O Simon Krieger foi preso. O Aaron Davis, ou seja, o Prowler, entregou ele e a Robson. O Davis vai cumprir pena, mas pode ser que seja reduzido. Acho que a gente pode continuar falando do que aconteceu no Harvard. Juntos somos mais fortes. E ter o nosso próprio Spider-Man no bairro é legal. Coisa linda, Hayley. This is where we come from, yeah, we did it. Sitting on my back, I'm committed. This is where we come from. really desse jogo tá muito bom velho e aí ó Hm. Cara, como eu curto esse traje? Tão maneiro. Eu tenho que ser eu. É isso aí. Pete, as coisas vão ficar mais fáceis. Algumas coisas sim. Outras nunca ficam mais fáceis. A Roxxon fez isso na periferia porque acha que somos descartáveis. Eu, Rick. A Finn, O Harlem todo Eu acho que parte do nosso trabalho É fazer com que eles paguem por isso Vamos incluir no juramento Spider <risos> Vamos lá? Vamos lá Aí, mano, né, galera. Muito louco, velho. Swing swingin' through the kingdom in the night. I only see you and see light. On fresh of the Meu, esse som, o som desse jogo é muito bom, né, velho? Muito bom. E eu acho que terminei com 50, quase 60% do jogo ali. Tem muita coisa para fazer ainda. Vou trazer mais coisas depois, mais curiosidades aí sobre o Spider-Man. Mas espero que vocês tenham curtido aí, player. Vou deixar rolando mais um pouco aí o final do jogo. Mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like aí, compartilhe. Ative o sininho aí que é importante para a gente conseguir trazer mais conteúdo legal para vocês, beleza? Vou desabilitar a minha web aqui e vocês curtem o resto do final aí dos créditos do jogo, beleza? Man, they couldn't see it, man, just let like the picture develop. I got it, yeah Fly as a whip with propellers All of these villains are jealous Just cause I'm young and I'm careless Swing through the window, what I hate I'm ready to go, She's so call my phone, girl I'm coming over I got something to prove, I show it the world. Big drip on the rooftop. Gotta fight for the truth and it's war. Don't let the city go down. You know. The swag, they fell at The shoes, I kill them while me while I'm fighting a villain. She know what the deal is, a cliff full of heroes. She made me move walking the ceiling. Just ask, they know where the ill is. Spidey says I feel the fishing. They really think they can get us. They checking the drip when I flip up the building, yeah. Enquanto a Corporação Watson lida com vários processos, a vereadora recém-eleita Rio Morales falou aos jornais ontem para fazer um pedido de fundos públicos adicionais para ajudar com. Sinais vitais bons, sistema circulatório também, hum, atividade cerebral normal. Ele né? já ficou bastante tempo lá. Senhor Osborne, eu sei que ele é seu filho, mas a doença pode. É o lá. Mas nós podemos estar subestimando o perigo eu de... Eu disse! Tira ele, agora! Alfin Parabéns! Você concluiu a história principal, mas a aventura continua. Agora você pode refazer missões concluídas com, com rejogar missão no menu de pausa ou repetir atividades do Smave no app Smave. Você também pode mudar a ambientação em opções. Comece uma nova aventura na dificuldade suprema para aumentar o nível de desafio ou inicie um jogo mais com os equipamentos e habilidades que você já adquiriu e desbloqueie mais. Boa sorte, herói! Show de bola, galera! Mais uma vez... Muito obrigado, vou ficando por aqui. Valeu e fui! Oi, mãe, tá ocupada? Não muito. O que aconteceu? Eu tava na Trinity Church. Eu tava pensando na Fim. E. Pode falar, filha. Ela salvou minha vida. A sua, de todo mundo. Mas também foi ela que colocou a gente em perigo Mas depois de ver o que aconteceu com o Rick Eu entendo porque ela fez isso As pessoas são complicadas Olha o seu tio Aaron Foi ele que fez o Krieger ir preso E ajudou a tirar as pessoas do Harlem. Mas cada vez que eu olho pra ele Eu penso no quanto ele fez seu pai sofrer É Você não precisa julgar a vida da Finn, filho Nem a morte dela só lembra quem ela era e por que você gostava dela. Você sempre sabe o que dizer. <risos> Isso é ser mãe. Me liga se precisar de mim, tá bom? Tá. Te amo.